A maioria das pessoas, quando passa pelas plantas, nem dá bola, acha que é, ah, é um pedaço de mato, é uma erva daninha, é um chazinho, faz parte da natureza, tá ali, mas a maioria das pessoas não imagina o poder que as plantas têm. E tem planta que ajuda até a gente a ter mais sorte, e eu vou revelar nesse vídeo uma planta que é um verdadeiro imã da sorte, para você atrair tudo que você gostaria, desde prosperidade, fortuna, boas amizades, né? E ter sorte para que as coisas aconteçam na sua vida. Então, fica comigo que eu já vou revelar. Tem uma frase muito famosa que circula na internet que diz que sorte é o encontro do preparo com a oportunidade. Então, às vezes, a oportunidade está ali batendo na sua porta, só que você não está preparado para isso, né? Uh, pode ser que você ganhe uma viagem para o exterior de presente e você não tenha passaporte. Então imagina ganhar uma passagem aérea, uma hospedagem, uma viagem maravilhosa e você não está preparado para ela. Né? Então nem sempre uh, você está preparado para as oportunidades que aparecem na sua vida. E às vezes as plantas podem nos dar uma força, elas podem ajudar né, a, a gente a se encontrar com essa serendipidade de atrair coisas boas e estar tá preparado para agarrar as oportunidades quando elas surgirem na nossa frente. Sorte, a gente costuma dizer que é magnetismo conquistado. Né? Quando a pessoa tem sorte parece que tudo flui, nada é travado, tudo se desenrola, tudo é fluido, tudo é leve porque está de acordo com as leis universais então, Pra pessoa que tem sorte, não tem tranqueira na vida dela, né? Tudo flui livre, tudo dá certo. Ela tá dirigindo ali, o semáforo abre quando ela tá passando. Sabe aquela pessoa que tudo dá certo, que tudo flui, que ela tá sempre sorrindo de tão feliz que ela é? Pois é, a energia dela tá alinhada e compatível com a energia da sorte, com a energia da fluidez, com a energia das leis universais. Então mesmo que você se considere super azarado, que a sua vida esteja travada, que você se sinta travado e que você acha que não tem sorte para nada, o reino vegetal, a fitoenergética, pode te dar uma forcinha nesse destrave para que tudo flua livremente. Um dos primeiros passos é você aprender a cuidar da sua energia que quando a pessoa tem a energia elevada, parece que tudo flui na vida dela, parece que tudo se desdobra, que tudo dá certo, que tudo funciona, né ela não se atrasa, ela chega no horário para realizar as coisas, oportunidades aparecem nos momentos certos. Então é muito importante a gente estar tá preparado para isso. A fitoenergética ela é um sistema de cura natural reconhecido pelo Ministério da Saúde, recentemente até pelo MEC, né, pelo Ministério da Educação e Cultura, que tem mais ou menos 20 anos. Ela foi desenvolvida em 2002 pelo Bruno Gimenez e por mim. Né? Eu sou atualmente a embaixadora mundial da fitoenergética. Nós temos treinamentos nessa área, né, que prepara terapeutas que lidam com a energia das plantas. E a fitoenergética, ela é um pouco diferente da fitoterapia, porque a fitoterapia atua com os princípios ativos químicos das plantas no organismo físico. E a fitoenergética, ela utiliza a energia das plantas para atuar no nosso mental, emocional e espiritual também. Então, a fitoenergética é uma ciência consagrada e ela utiliza várias plantas para nos ajudar... Em questões como desbloqueios, dores emocionais, problemas espirituais, nas questões de falta de sorte também, dor de amor, né? que é uma coisa que as pessoas procuram muito. Então, coisas que estão num campo mais intangível né? para a medicina oficial, a fitoenergética ela consegue ajudar e consegue atuar equilibrando a energia, elevando a energia, que a gente perde todos os dias quando a gente se desgasta, brigando, se incomodando com alguma coisa, se estressando. Às vezes você recebe uma notícia ruim durante o seu dia, às vezes você tem um problema de família, uma discussão com alguém, tudo isso vai fazendo você perder energia e a natureza possui as baterias perfeitas, que são 118 plantas que a Fitoenergética catalogou na natureza. E a planta que ajuda a ter sorte na vida, que é um verdadeiro ímã de sorte, é o boldo. O boldo ele é muito mais que um chazinho da vovó. Ele tem um poder incrível de fazer você atrair sorte na sua vida. Eu vou deixar o nome aqui, tá? É o boldo do Chile, tá, gente? boldo conhecido como boldo do Chile, que o nome é Vernônia Condensata. Esse é o nome oficial, o nome científico do boldo do Chile, Vernônia Condensata. Porque às vezes tem nomes diferentes em outros estados do Brasil e até em outros países, então é importante você buscar por esse nome científico. Essa planta ajuda a equilibrar o excesso de ego, possibilita posturas saudáveis em todas as situações da vida, limpa sofrimentos reprimidos, elimina automartírio e autorrepressão, bloqueia a penetração de energias densas nos ambientes e equilibra o excesso de expansão de consciência. Então, a pessoa que é muito viajandona, tá sempre viajando, o boldo ele traz ela para o mundo real, né? traz ela para realidade. E com isso, tudo que ele faz, ele ajuda a trazer sorte para sua vida então eu vou ensinar uma técnica para você fazer com o, com o boldo que vai ajudar você a atrair mais sorte você tem que usar sete dias consecutivos duas vezes por dia você pode usar de manhã e à tarde você pode usar de manhã e à noite à tarde e à noite desde que tenha quatro horas de intervalo entre os usos entre as aplicações você usa num determinado momento do dia, espera passar quatro horas ou mais e usa de novo, tá? Então tem que ser duas vezes por dia, durante sete dias consecutivos, com quatro horas de intervalo entre essas duas vezes. Você precisa ferver a água no fogo, de verdade, fogo do fogão, sabe? Fogo. Não pode usar aquecedor elétrico, chaleira elétrica. Se você não tem como aquecer a água no fogo, você vai fazer uma infusão a frio você vai usar a água fria, que é o que eu vou fazer aqui, tá? Pega a água fria, tá aqui na canequinha, você vai colocar dentro então algumas folhinhas de boldo, não precisa ser muito. Essa quantidade que eu peguei aqui é muita planta até, podia ser uma folhinha só, mas eu vou colocar até para vocês conseguirem enxergar melhor no vídeo. Então coloquei as folhinhas do boldo dentro da planta, dentro da água. A água não precisa ficar com um gosto de boldo forte, tá? É, a infusão a frio, ela só precisa transferir a energia da planta para a água. Então não precisa ter um gosto forte, não precisa ficar aquela tinta. Você nem precisa sentir o sabor do boldo. Só vamos transferir a fitoenergia do boldo para a água. Para fazer essa transferência da energia do boldo para a água, a gente precisa fazer uma energização, ok? E essa energização consiste no seguinte, você vai pegar a xícara, dá uma esfregadinha nas mãos, e aplicar sobre a xícara, fazendo uma oração da sua preferência. Você pode fazer uma oração, você pode cantar um canto xamânico, você pode cantar um hino da sua igreja, você pode rezar uma ave maria, você pode fazer uma oração que você vai inventar na hora, da sua cabeça, ok? O importante é você fazer algum ritual que te conecte com Deus, que te conecte com a tua espiritualidade certo? Fez esse ritualzinho, agradeceu pela energia da planta, você vai ingerir essa infusão. E tome em pequenos goles, assim, bem concentrado, de olho fechado, respirando fundo e sentindo a energia do chá, tá? Ou da infusão a frio, como você preferir. Depois, você joga a plantinha fora e, daqui a quatro horas ou mais, repete esse processo. E fazendo isso durante sete dias, duas vezes por dia, depois você vem aqui nos comentários e me conta o que aconteceu na sua vida de fatos assim que você percebeu que a sorte foi ativada. Porque a fitoenergética não falha de jeito nenhum. Trabalho há 20 anos nessa área, faço pesquisa nessa área há 20 anos e nunca ouvi falar de um caso que a fitoenergética não tenha funcionado, ok? Ela é muito eficaz e as plantas têm um poder oculto incrível, capaz de repor a energia que a gente perde, ok? Muito bem, o livro Fitoenergética, A Energia das Plantas no Equilíbrio da Alma, ele traz as 118 plantas catalogadas e todas as propriedades de cada uma. E aqui tem camomila, manjericão, alecrim, canela, calêndula, capicidreira endro, enfim, pêssego, cravo da Índia, plantas muito simples que a gente encontra no supermercado, na farmácia de manipulação e até na horta da sua casa, tá? Plantas muito fáceis de introduzir no nosso dia a dia. Se você quer adquirir esse livro aqui, que é o comemorativo de 15 anos, que ele é muito lindo, completo, né? E que tem aqui todas as descrições das 118 plantas e como usar, como fazer. Eu vou deixar o link para você adquirir, aqui embaixo na descrição do vídeo. Então é só clicar no link que a gente manda entregar ele aí na tua casa, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo e até a próxima!